Fala galera, meu nome é Juliano Cardoso, sou embaixador da loja Worldview e hoje eu vou falar de um equipamento que vai revolucionar a forma que você ilumina suas fotos e vídeos. E o vídeo de hoje a gente vai falar desse carinha aqui ó, revolucionário Molus X100 lançamento exclusivo da Zhiyun você já imaginou um LED de 100 watts que cabe dentro da sua mochila, é quase impossível imaginar isso há um tempo atrás, não é mesmo? Mas a Zhiyun preparou esse equipamento aqui ó, com muito carinho para mim, para você que viaja, que faz os seus jobs aí na estrada, rua, enfim, esse é o equipamento ideal para você utilizar nessas situações, ok? É uma luz de 100 watts compacta e com Plus Plus, né, que a Z1 preparou, que foi uma bateria externa, e você pode comprar inúmeras baterias, você que é videomaker, fotógrafo aí, que trabalha muito com externa, isso aqui vai te ajudar muito, hein? e foi um dos lançamentos assim que eu fiquei em choque com a construção do produto, muito lindo, muito bem acabado, e ele tem aí uma facilidade, de você trabalhar não só com bateria externa, mas também uma fonte de 24 volts aqui e ele vai te dar um rendimento aí muito maior do que é, uma bateria dessa, né? Galera, é simplesmente demais, meu! Olha só a potência disso aqui, gente! Tá 15%, eu nem sei se eu vou conseguir chegar a 100% aí porque não vai dar, turma. Galera, ele tem um preset aqui muito interessante, né? Ele tem um dial aonde você pode girar aqui, ó, e ele vai de 1 um a 1. Um. E ele tem algumas alguns presets já que na verdade você pode conseguir aqui, ó. Zerar ele. Aí a gente vai para 50%, 100%. A mesma coisa tá aqui nos KLV's também, né? Você pode conseguir aqui, ó. 2.700 Kelvins, apertou, vai para 5.500, 6.500. Galera, é muita luz, hein? E para aguentar toda essa potência aqui, a Z1 colocou aqui um cooler extremamente eficiente e inteligente que na verdade aqui tem um algoritmo ao qual ele fica monitorando toda a temperatura do equipamento, né? para evitar superaquecimento. Galera, foram vários dias de testes, eu fiquei realmente encantado com o X100, mobilidade, praticidade e muita potência. E esse foi o vídeo Molus X100, lançamento exclusivo da Zhiyun. E se você quer adquirir esse produto e outros produtos da Zhiyun, procura o importador oficial aqui no Brasil, ó, loja Worldview. Valeu!